Só o streamer e é easy demais. Deixa eu ver. Ué, Last Games, cadê os VOD, papai? Me... É nada lá, tá falando a sacanagem do guerreiro aí, é pegado. Nossa. NA Streamer, né, mano? O que, que é bom contra aquilo ali, mano? É só isso aqui, ó, mano. Acho que eu vou de Pantheon. Não vai, eu vou de Echo. Não, tá não, tá não. É Pantheon mesmo? Será? Mano, vou de Pantheon, galera. Vou de Pantheon. Ó, essa de sem Flash Free que aí nem queria falar não, viu? Mano, eu tinha que fazer a outra é tá pote, lá. galera. Mas eu vou pegar isso aqui pra dar win cedo, tá ligado? Eu vou tentar matar esse cara nível 1. Eu vou literalmente full pra cima da Akali. Ó. Tá fumando, né, Dedeck? Que mais? Mas nível 1? Vamos lá então, calma. Ó, pegou. Foda-se. Really oh oh, <risos> Aí, flashzinho tá tá tá quem Tá bom, tá bom, tá bom. Olha o mano D, galera. <risos> mano, a Lulu tá descendo o cacete do cara, velho. Ah, Lulu, Lulu. Flechou. Marquinhos. Nice. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Andou, andou, andou. Ah! Vamos pra casa, mano. Eita! Eu já, já usei e foi tudo, velho. Oh, o Lessinho mata todo, todo mundo, não mata, ele. não? Nossa, que crime, mano! Não. Meu Deus! Seis mata, vocês matam, seis matam, matam, matam. Deixa pouco, deixa pro cara? Pegou, pegou. Meu Deus, eu vou ter que morrer pra matar. Acabou. Mano, e esse <risos> tanto de gente dividindo XP comigo, mano. Que por... Que isso? Que que é isso aqui, velho? Não, agora mata. Matei. Ah, se eu morrer não vale a ah, pena, que... mano. Acho que eu não morro, ele, vai... ele tá sem Morreu. ele tá sem negócio. Ah, safe, vai. Mano, o que, que que tá acontecendo, me. galera? Vai ali. Me. Uh. Uh. Meu Deus, tropa. Gato. Sai, sai, tá dividindo te muita <risos> Teve TP. Corre, corre, corre. Mano, tá acontecendo, pog. família. Pog início. Pog nisso, pog início. Eu preciso que ela é, gastou o que? Eu fazer aqui. Dá uma mamadinha, mas tá bom E aí galera, eu tento dar win nesse cara ou não, hein, mano Deixa eu destacar meu bagulho aqui Se ele gastar o Qzinho e errar, eu vou pra cima dele ó. Foda que ele acertou, ele tem que errar, mano Se ele errar, dá pra dar, ele tá ligado Ah, que que é isso aqui, mano Ah Começou meu red Começou, não, fez blue, fez blue só O card sai vindo mid de novo, mano, certeza Mas acho que dá pra fazer um V2 Posso sair da cover Mano, é dive, é dive, se você quiser vir Chegando. Deixei muito low, muito low, muito low. A Lena ela vai ter que sair, só se o Karts e o Mid. Ai, se pega ela morria, vai. mano. Olha o Karts ali. Vamos, eu tô indo ali, eu tô indo ali. Cortei o Mid agora. Que? Marquinhos? Mano, o que que é isso? Meu cérebro Desligou, mano, caralho, caralho, caralho. Vou puxar esse aqui o cara Mano, ele tá sem smoke? A não ser que ela tenha smoke Se ela tiver smoke, ela me rola Quem que falou lá, galera? O um flashzinho por Prime, mano Quem que falou lá, galera? Que eu vim deslizando Grandão Ah, ah mano Aí é injusto, mano Vou fazer a boa pra nós aqui. Matar ele tá bom. Marquinhos, hein? Acho que eu saio vivo ainda. Ah, não, ele ah. Nossa, ele tá nível 7, velho. Nice. Morreu de e novo. E aí é o magro do magro, mano. Ó! Oh, fala dele! Vai, Besta, fala dele! Lançou a brava aí, graças a Deus! Fez uma? Ele é solou cara. LOL, velho. Ele tava 3 níveis atrás na hora que eu vi. Eu vou derivar a bot aqui de novo, pá. A Kali a Kali meou. Ela vai descer. Posso descer. Eu chego depois dela. Olha ela aí. Vem, vem, vem. vem, vem. A Kali vai vir em mim, a Kali vai vir em mim. Dei o um máximo de dano, não tenho mais, não tenho mais antes Ai, podia ter virado um dano nela antes de morrer Se você matar, tá um Tá bom, tá bom, só sai Mata. É, executado com sucesso, com sucesso, mano Você sai? É melhor você tá, hein Não, sai, eu saio Só sai, só sai, só sai Eu tento matar ela se ela vier Ai Eu fui tentar resetar o W Matei, boa joguei boa. certinho, mano Nice Só olhar DM não falar o que era Ah, mas os caras sabem, pô Ah, os caras tá ali Ah Marquinhos. Acho que eu consigo ganhar um tempo aqui Nossa ah. mano, Esse é isso que ele ganha, mano Nossa, o que, que é isso aqui, mano? Quem que vai parar esse cara? Ah, esse gato aí não tá tendo como não, velho Tentando sair do jeito que dá aqui, mano ah, o cara é mó main, mano! Caralho, esse cara é mó bom, mano! <risos> Aliás, agora eu vou. Ah, o gatinho, Aqui. eu vou. Ah. ah! Gatinho! Toma! Ué, ele não tome slow, não? Ah, nem fudendo, mano, que tem um, um, um caramuxo pra ele entrar. Ah, tá. Tá sem mana, tá sem mana. Toma. Toma tá. É, esse gatinho aí, nós usa tudo pra matar ele. Cadê? Falta um pedacinho pra pegar meu item. Ô, oh, tem jogo isso aqui porque nós tem cog Lulu, tá? Ai, o demônio. Ô, oh, Marquinhos. Vai, espanca ele, espanca ele. Meu Deus. Vai, Marquinhos. Vai, ah, fez, eu errei, ah. cara. Matava? Fala que não. Mata. Pior que matava não. se pá, mano. Vai dar B não, Zé. Ó, oh, ajuda aqui. Ficaram brabo, Dedek. Ficaram brabo, ficaram brabo. É tudo botar, um bait, botar, é tudo botar, um bait, é tudo, ele tá sem mana, é tá sem mana, é tudo um bait. Eu não pego, Zero mana, é zero mana. É por causa da Yumi, mano. Mas não dá pra pegar. Mas vamos insistir, vamos insistir, vamos insistir. Cadê? Uta ele, uta ele, uta. O tem aqui, o tem aqui, o tem aqui em cima. Ah. Ô ah. oh, oh! Tô chegando, ah, tô chegando, chegando, tô, tá chegando tô chegando, assim. tô chegando, tô chegando. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora. nele mesmo, nele mesmo. O quem der aí, vai mano. Kart. Vai em quem der. Uai, você fala um, vai em outro. Eu mato esse aqui de longe. Vai, é, mas não tinha o que fazer. Boa. Ele tá sem o Tio cards. Você tá bem, pai? Engrandecer. Tô, tô, tô, tô. Tô safe. Ai, ai, ai. Ah, ah safe sim. Caramba, mano. Vou dar base, velho. Que eu tinha logo. Nossa, tem uma calha ainda na partida. Catarra, catarra. Fofura vai, vai, vai. chegando. É isso, mano. Não sei o que eu faço o próximo item, galera. Pelo amor de Deus, SOS. Corta a cura. Corta a cura, corta a cura, corta a cura. Pensei, comprei. Ô, oh, eu hype, hein? Que isso? Eles querem fazer barra. Uai, é Dragon, né? Eu a gente vai fazer descucados. Dragon, né? Fazer Dragon. Acho que não dá doideira, não, mano. Dá pra fazer isso aqui. Ai. Eu viro neles ai. aqui, ó. Ai, ai. É. Não, mas. Só faz, Iado. Por que, que você veio? Até ali. Mano, D! Faz esse bagulho. Vai, só termina. Vamos virar nele. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Sai o C que eu não saio mais não, não sai daqui mais não. Daí, flash! Volta pra cair da B! Meu Deus, eu não... Não, não, não, não, não, não, não. Aí o me te para, aí o me te para. Vai dar, vai dar, vai dar, confia, confia. Mas eu sou tô aqui, velho. Estou chato, por favor, me mande aquele salve com a florzinha, me desejando um bom trabalho. Olha eu jogando, galera! Beitou as spell do guerreiro. Deixa eu botar uma ward de ladinho aqui, que ela é importante. Não, não calmou, Ô, Lee! Li que esse Lee tá fazendo mesmo, hein? Mano? O que esse cara tá arrumando, mano? Ó. Oh. Dei meu dano aí, tô indo embora, fi. Fudeu, não, só não sai, só sai. Só, só É, só, é, só para, deixa. Só, sair saudável. só deixa. Ixi, fudeu, viado. Vou morrer. Ó, oh, a gente mata, a gente mata. Ai, bom, Prime, Não, né, não, não. não, é tudo marco, nosso. Eu mandei para aí. Salve o pai Gomes, você tá no meio da play, não ouviu direito. Então, o salve da é sedução com Tourette. Você em me seduzir com cara de gostoso enquanto a no meio das frases. Que é isso aí, pai? Você quer que eu, é eu te seduz? Que é isso aí? Viri esse carabujo Dá salve aí, Viniciro, uma pegada mais diferente aí, pai. Pelo amor de Deus, ah. vai faz isso com nós, não, mano. Mas só sai aqui, pera aí. Só sai. Só forma, só tem. Vou que Isso aí, Caralho, velho. Caralho, agora o... é que o cara pediu pra dar o um salve Jazz? do Tourette aqui agora. Eu tô com isso, mano. Caralho! Jazz, Para! você <risos> <risos> será que eu tenho, mano? Vazou o Marquinhos Turetti, velho. Não, não, tem nada. <risos> Para, para, para, para, para. Seriedade. Putz, putz. Ah, ele me ultou. Corre do Darius, corre do Darius. Tá resetado. Não, ele nós mata, corre. nós mata. Não mata não, mano. É uma fofura é, ele chegando. Tem ulti, ele tem ult, ele tem ult, gente. Torre, torre, torre primeiro, torre primeiro que depois dá. Ah, ah perdeu, perdeu a um ult. Perdeu, perdeu, perdeu. Nossa, esse Leci não morre não, mano? O Luna. Ai, Marquinhos. Tá em casa, mas tá que em que casa, que é tá em casa Tá tudo nosso, galera, tudo nosso aqui RTT Apertei R, mano, fiquei maluco, fiquei maluco <risos> Pega, Para pega, meus é meninos é. Toma Não sei o que eu vou É, mas pra ser justo não? Se pá. E se eu for nesse cartas ali? Eu acho que eu vou nele também, só que eu não consigo me mexer Engrandecer Ai, essa vai dar muito Falou. dano. Ah. Ah! O coque tá na jeito, o coque tá de GG! o coque tá de red. O coque tá de o coque tá de red. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Meu Deus, toma. Não, meu Deus, não. Caramba, é um coque de quebra fácil. Pega, pega, pega meus meninos. easy, easy, easy jogo, galera. Caramba, vou fazer pantheon mais vezes, viu, mano? Coisa linda, mano. Gostei. I just keep my on cap on hat on. Don't talk the suit. I want like a newsong goose, and I don't want when I'm.